Fala galera, Anderson Costa aqui. Bom, a gente já criou a página da, da estrutura do Kitoplan, a gente já colocou os nossos links de, de afiliado, né, do Checkout, que a gente criou lá na campanha da Monetize, nos, é, nos kits do Kitoplan, né, a gente poder jogar as pessoas pro Checkout. E aí, uma das coisas que eu considero mais importantes na hora de construir a estrutura própria, é que você tenha o Google Analytics instalado no seu site, que é para que você consiga acompanhar quantas pessoas estão visitando o seu site, em tempo real, se você quiser ver quantas pessoas visitaram o seu site nos últimos sete dias, 30 dias, você tem essas informações. Então assim, se você não instalar o Google Analytics, você fica praticamente cego. Você sobe uma campanha, não sabe se essa campanha está entregando ou não, não sabe quantas pessoas estão acessando o seu site, e você não sabe se você, porque você não de repente não está vendendo. Às vezes você está esperando uma venda, mas de repente o investimento está baixo, tem só uma, duas, três pessoas no seu site, e você precisa aumentar o volume de pessoas, então o Google Analytics ele te dá algumas estatísticas para que você siga o seu site e veja o comportamento de quem está acessando aí a sua estrutura. Então eu vou aqui agora abrir o Google Analytics. Essa conta que eu estou utilizando aqui ainda não tem o Google Analytics instalado, eu vou instalar aqui junto com vocês, então eu já estou logado aqui na conta do Gmail, eu vou clicar em inscrever-se. Depois de se inscrever ele vai abrir um formulário aqui. Então o que, que eu vou dizer, o que, que eu vou começar a preencher aqui? Eu vou colocar aqui CURSO7PLAY Na linha de baixo eu vou repetir CURSO7PLAY A URL do site, HTTPS CURSO7PLAY.INFO Categoria de setor, vou colocar outros Fuso horário, Brasil então, o GMT no horário de verão é menos 2, e fora do horário de verão é menos 3, tá? Então aqui, ó, já, com, já fiz, né? A, você vê que é muito simples, a gente só preencheu um formulário com as nossas informações, que a gente já tem esses dados. Ver a ID de acompanhamento. Aí você tem que aceitar aqui agora os termos. Clicar em Aceito. Já deu uma mensagem de, gente de sucesso. Deixa eu tirar essa esse pop-up que eles botaram aqui, e aqui você tem a tag de site do Google Analytics. O que é essa tag? É o que identifica a sua conta do Google Analytics com o seu site. É através dela que o Google Analytics vai conseguir identificar o comportamento do seu site, quantos visitantes você está tendo. Como é que você vai instalar isso aqui? Todo, todo script de tag, seja do Facebook, seja do Google Analytics, eles já te dizem onde você vai configurar. Mas a maioria deles é sempre na header, né? Você vai ver aqui, ó, aqui ó, esse código de acompanhamento, aqui ó. Cole esse código com o primeiro item na seção HEAD. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui dentro do OptimizePress? Eu vou copiar isso aqui, vou voltar aqui dentro do curso 7Play, e tem uma maneira de você, de você colocar o Google Analytics já em todas as páginas que utilizam o OptimizePress dentro do seu site. Você vem aqui em OptimizePress, Dashboard, ele já tem uma opção aqui de Analytics e, e, e Tracking, você vem aqui, Analytics, e aqui ele já está dando aqui, ó, a função header dele, que aqui é onde ele pede aqui, ó. vai sempre colocar tudo antes de, do fechamento da head, que é o que o Google Analytics pediu para a gente aqui na tela de configuração dele. Então eu vou colar, eu só copiei e colei o que veio do Google Analytics, tem que copiar esse código aqui certinho para não dar problema nenhum, e eu vou salvar. Salvei, agora... As páginas já estão com o código do Google Analytics. Deixa eu voltar aqui. Se eu vier aqui em página inicial, tem aqui os usuários ativos agora. Não tem ninguém visitando a página ainda. Deixa eu botar aqui em tempo real visão geral. E eu mesmo vou fazer o acesso lá no, no, no, em uma das páginas para a gente ver elas aparecendo aqui. O que, que acontece às vezes com o Google Analytics? Às vezes ele demora um pouquinho para começar a te mostrar os dados. Eu vou tentar te mostrar aqui agora é, é, ao vivo já eu vou eu mesmo vou acessar as páginas para ver se ele vai mostrar aqui a localização e quantas pessoas estão estão dentro da página então eu vou entrar aqui e vamos ver se ele vai mudar aí aqui ó tempo real visão geral está mostrando aqui do computador tem uma pessoa na página de vendas por quê porque sou eu mesmo, né? Eu mesmo estou na página de vendas. Se eu acessar aqui agora o advertorial. Deixa eu atualizar aqui para ver se ele mostra mais rápido. Geralmente não precisa, ele vai atualizando aqui automaticamente. Agora uma pessoa está. É, ele mostrou ali antes do dar o refresh que uma pessoa estava no advertorial a minha última página ativa foi o advertorial, então quanto mais pessoas estiverem acessando o seu site, você sabe em, em que página elas estão acessando, é, é, como é que está o seu funil, você consegue analisar aí, poxa, tem tenho tantas pessoas no advertorial e eu tenho tantas pessoas na página de vendas. Então isso aí você consegue otimizar o seu funil de acordo com a informação do Google Analytics. Então, Uma outra coisa que é importante a gente falar também, além do Google Analytics, agora que você aprendeu a estar na Google Analytics, é sobre o pixel do Facebook, né? a gente falou dele na campanha da monetize, eu vou falar dele aqui agora também no, nessa aula aqui que eu estou dando sobre o Google Analytics, e eu vou aproveitar para falar de alguns conceitos gerais de, de, de scripts que a gente instala nas nossas páginas. O que acontece? O pixel do Facebook você vai aprender a criar com o Bruno Pacheco, como eu tinha dito antes, lá na parte dele em Facebook. Quando você criar o seu pixel lá, vai ser exatamente a mesma coisa que o Google Analytics. Ele vai gerar um código para você e você vai conseguir colocar na página é, é, que você quiser. Qual é a diferença? O Google Analytics você, você instala em todas as páginas, porque você quer saber quais são as páginas que estão sendo acessadas. O Facebook, né, o pixel do Facebook, você pode instalar pixels diferentes por página e cadastrar eventos diferentes por página. É, eu, vou, eu vou fazer uma aula junto com o Bruno Pacheco, a gente mostrar isso aqui na prática, a gente mostrar desde a monetize até a instalação aqui. Mas eu já vou comentar com você nessa aula, porque, por exemplo, você pode colocar aqui dentro da página DV um pixel e na página PV um outro pixel, tá? E, um, e eventos diferentes. Então, se você quiser instalar um pixel do Facebook somente em uma página, como é que você faz? Você vem aqui em Live Editor, você vai abrir Optimize Press, você vai vir aqui em Page Settings, e qual é a opção correspondente que a gente tem ao que a gente fez agora com o Google Analytics? Você vai vir aqui em adicionar novo, e você tem aqui, ó, header. Esse header aqui, se eu quisesse colocar o código do Google, do Google Analytics aqui, eu poderia, tá? Eu coloquei do outro jeito porque ele já funciona para todas as páginas. Mas o pixel do Facebook você vai colocar por aqui, ok? Que aí aqui você vai conseguir, você vai só colar o pixel do Facebook aqui, e ele já vai começar a funcionar na sua página também da mesma forma. Na aula que eu fizer aqui junto com o Bruno Pacheco, vocês vão ver como é que isso é fácil de configurar, beleza? Bom, uma outra coisa que a gente tem também é, na hora de montar a nossa estrutura, que também é importante, é a marcação do tráfego. O que é o, mar... o, que é o marca tráfego? É, às vezes o lead ele chega na sua página, no seu advertorial e sai, ou ele pesquisa sobre o produto. E aí, se ele não clicou em nada seu que seja da monetize, o seu cookie não está marcado. Então, a comissão não será sua. Então, às vezes o lead chega aqui, ó, ele vê ali Toplan, aí ele quer pesquisar, aí ele entra lá, Toplan.com.br. Na hora que ele entrar na página do Toplan.com.br, se ele clicar para comprar aqui, ele vai comprar com a gente, ele vai comprar no site oficial. Como é que você recebe a comissão, do cliente que compra no site oficial. Ele vê o nome do produto na advertorial e ele prefere comprar no site oficial. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar na sua monetize e você vai cadastrar mais uma campanha. Essa campanha é a campanha de marca tráfego. Então aqui, ó, marca tráfego. Esse marca tráfego, você vai fazer para a URL que é da página em branco. Deixa eu procurar ela aqui. Aqui, ó. Marca tráfego. O nome da página é marca tráfego. Então o pixel, o pixel de conversão dela pode ser também do Facebook, e é o mesmo pixel do Facebook que você está utilizando nas URLs de checkout, que quando você fizer a venda a partir da, da, da marcação do tráfego, você não deixa de otimizar também o seu pixel. Então eu vou botar aqui salvar campanha. A campanha foi cadastrada com sucesso, essa daqui é a campanha do marca tráfego. O marca tráfego nada mais é do que uma página em branco, eu vou abrir aqui. Ele redirecionou para uma página em branco, não, não quer dizer nada, é uma página em branco para você só contar como clique dentro da monetize. Então lá dentro do OptimizePress, eu vou voltar para a nossa estrutura lá. Aqui no AP, a gente vai aqui em Page Settings de novo, as opções de script são sempre aqui. Então aqui, ó, sempre que for marcar tráfico, você vai selecionar a opção Footer. E aí é um códigozinho que a gente vai disponibilizar para você. Eu vou escrever aqui agora, mas você tem esse código também na área de membros. Você tem esse código aí é, no Dropbox, que é um iframe. Então, você vai abrir iframe, src E vai colar o código da sua campanha aqui dentro. Então eu vou agora fechar esse iframe. E aqui dentro da nossa precele, o que isso significa? Toda vez que uma pessoa acessar o seu advertorial, ela também vai acessar aquela página em branco que a gente configurou. Ou seja, isso contabiliza um clique para você dentro da monetize. Então, se ela vier comprar aqui dentro do site oficial, você também vai ser comissionado, beleza? Então, então nessa aula aqui eu te mostrei como é que funciona o Google Analytics te dei uma prévia aí de como é que você vai instalar o Pixel do Facebook na aula que eu vou te mostrar com o Bruno Pacheco, e já também já te disse como é que funciona o marca-tráfego, para que, que ele serve, tá? Então, beleza? Então, na próxima aula agora, a gente vai te ensinar a instalar o Pixel do Facebook, tá? O Pixel do Facebook eu vou fazer separado, porque a gente vai fazer alguns eventos com ele, então eu preferi fazer ele separado, tá bom? Então, valeu, até a próxima aula.